Salve rapaziada, tudo bem? Vamos para mais uma gameplay de árida, Um jogo totalmente brasileiro. Direto da Bahia Antiga. É, esse jogo aí promete, hein? Então vamos lá. Eu vivo numa terra árida, que é de rica natureza. É o lugar onde nasci. Me encanta a sua beleza. Sinto agora que esse sol parece muito mais quente. E essa ah, chuva é. que não vem já maltrata a minha gente. Minha gente é corajosa. Do vigário ao curandeiro. Gente que vive da terra. Do lavrador ao vaqueiro. Vejo gente dando jeito de jamais esmorecer. Eu vejo gente valente. Pensando em se retirar, juntando sua família em busca de um novo lar. A procura de fartura, de ganhar seu próprio pão. Atrás de um lugar assim, bem no meio do sete... De... Quero ver onde o... Bonitinho, mas vão dar uma pulada aqui, né? Voltamos aqui, galera. A gente deu um corte aqui na cena pra deixar a nossa gameplay melhor. Então vamos lá. Plantação seca. Cajueiro. Ah, moleque. A gente roubou caju. Eu não tinha caju, agora não vai ter mais mesmo. Caçoar. Da hora. graveto até graveto nós pega aqui, aqui né a gente tá na época da seca pedra de molar, moleque molar uns facão tá ligado que nós é peixeira e ao o banco oxe mas ela já não é pequena Olha o tiozão ali Vamos lá visitar o tiozão O oratório Será que a gente pode ir pra cá? Não Vamos visitar o tiozão ali Eu Aposto que o nome dele é Tião ah. Alô seu tião, o senhor tá em casa aí? Madeira. Hum, Tá certo Vale. Tinha uma árvore A gente precisa de alguma ferramenta para poder cavar Enxada pra cavar Vamos visitar a casa do velho Alô, seu Tião Cai no... Mano O nome do cara é Tião Eu tava zoando <risos> Caralho Mano, eu o nome do cara, mano. Ah. Alô, seu tião! Ai, meu avô ele? Ah, não sabia. Meu avô seu tião. O cara mais conhecido do bairro. Então a gente precisa achar água agora. Vai ser meio difícil, né? Mas, vamos procurar. Água abre uma cacimba Isso. Hum. Ah, é a plantação seca. <risos> graveto hum, que da hora agora a gente tem água filha para nada vai matar nossa sede hum, nosso inventário Que eu preciso de outra ferramenta. Gente, tô colecionando as pedras todas do chão. Daqui a pouco eu vou construir um palácio. Uh. Alô, você tchau! Ah, então a água é limitada. Tá certo. Então a gente tem que cavar bem pouco. Ah, então essas pedras que a gente cata servem pra molar amolar a nossa ferramenta. Nossa enxada. Pelo que eu vi ali parece que a gente também vai conseguir um facão. Aqui a gente faz... Preparação de alimentos. Vai ser algo relacionado a cozinhar. A gente amolou lá, né? Ah, que da hora, mano Caramba, velho gosta de falar, hein? Receita de mandioca cozida. Tem que fazer o que agora? montar a fogueira. Ah, aqui a gente escolhe onde botar a fogueira. Ah, bota aí, meu. Hum. olá, moleque. Mandioca cozida. Vou pegar mais água? Como é que a gente fica com sede no caminho? Alô seu tchau, já fiz a mandioca aqui ó, que o senhor pediu. Ah então, pelo que deu a entender a história, esse povoado onde a gente tá vivendo, tão com o dia contado, por causa da seca. Então a gente precisa ir atrás de. de outro povoado, de outras cidades com, com alimentos, né, com abundância. Então esse vilarejo está com os dias contados pelo que parece.. Ó. Tá, então vamos lá. Então antes da gente sair do terreno. A gente tem que fazer uma oratória aqui. É, primeira vez. Vamos pra segunda, que é de Day. E a terceira vez. Ah, é a terceira da sorte. Sabia, vamos mais uma por garantir <risos> ah, Agora a gente tá protegido Hum. Ah, então aquelas barrinhas ali é fome e sede. Na esquerda. Canto superior esquerdo. Eita, sai daí, tio. Caraca. Lindo João de barra. Tadinho do João de Barra. Olha o aí. Uma casinha, Mais uma cacimba. Mais graveto. E um banco. Ah, eu vou um trabalhava dar nessa fazenda. Mano, pisei no cocô da vaca que é isso, mano? O bode, bêêê E aí, bode, beleza? Como é que você tá? Bem. Alguém morava aqui, eles foram embora Opa! Mais pedra Aqui é feijão Tem uma árvore aqui Ah! Uma museira Outro bode E aí seu bode, como é que tá sua família? BEEE Outro oh, banco. a tia Maria aqui, ô tia Maria, como a senhora tá? Ah não, a dona Firmina <risos> Ah meu, vou tia tá bem, mas ele tá com um pouquinho de dor nas costas, ele é Vamos pular o diálogo que vai velho gosta de falar? É igual eu, já tô ficando velho, já gosto de falar Mais um caçoar Ih mano a gente tá roubando da tia Qual é mano? A tia já não tem nada Ainda estamos roubando Isso aqui A gente precisa de um facão Ih buguei Desbuguei Aqui o aqui. Ah, aqui é o checkpoint da a Fermina Catingueira, Marra-graveto Daqui a pouco a gente faz uma casa Ixi, a bexiga morreu, mano Tadinha acontece? Oxe! Oxe! Oxe! O hum, Ele tá fechado também Então a gente vai ter que encontrar alguma ferramenta Que dê pra cortar isso ali a gente poder passar. Não tem lugar pra ir? Vamos fechar. Ah, tem outro lugar pra cá. Olá, senhora bode. Como a senhora tá? Bem. <risos> Ai, caraca. Brinquedo de madeira. Outra casa, vixi. Ali morava o Miro. Acho que a sua rapadura minha. hoje A cabra tá me seguindo? Eita, que isso? o seu body! Tem que encontrar outro body. Ele tá procurando os body. Ah, entendi. Ela quer que pegue o body e. E junte eles. Poxa, eu sou o domador de body. Mas segue segue a mim e seu body. Hum. Tirão de mandioca. Hum, tava uma delícia. Ó, vinho. Hum, gente, eu tô com fome, cajoada. Ah, então, hum, água. A gente tava com sede, eu não tinha visto. Ah, é isso mesmo. Show. Sai, bode, da frente. Vamos pegar mais água aqui. É, tia, o Bexiga, felizmente, né? Teve jeito, não. Ah, tava magrinho, entendeu? A não alimentava ele, mas... Morreu, mas passar bem. E foi pro céu dos bode. Vai ficar legal. Tá bom? Resumi a história pra vocês. Aê, moleque, pegamos facão. Agora, vão... Vamos lá, peixeira, e aí... sair comendo as pessoas. QUÊ?! A roupa da tia ferida. Canastra. Ixi! Conseguimos um colecionário aqui. Ah, moleque, roubamos o um cordão da tia. Bora, bora, bora, pivete! Sai correndo! Ah agora a gente abriu o caminho. Pode crer. Da hora, da hora. Da hora. Mais graveto. Daqui a pouco a gente faz uma casa de onde bar. Não, pera. Outra casa, outra cajueiro. Pegamos uma chave, una, una chave. O que mais tem tá aqui pra gente pegar? Dá pra passar pra ali? Não, não tem mais caju. A milho aí, nova receita. Hum, tem que molhar o facão. Ah, moleque, olha, mais pedra gente Olha o checkpoint mais graveto Uma vaca desassada Portar um para-vale da morte Eu em que eu não vou lá Maluco? Pra que que eu vou lá? <risos> Nunca sabe o que pode acontecer Tem mais bosta Manda caro a ah, moleque Ali acho que era o famoso cacto se tem cacto dá pra gente fazer água Essa devia ser a lógica né se tem cacto tem água Vamos ver se tem mais ah moleque, essa fruta aqui é sagrada, hein? Toda hora que a gente passa aqui tem. Mas manda caro. Eita, travou tudo. Oxi. Mano, o joguinho é leve, mas de vez em quando tem mais